Na aula de hoje, eu irei passar um exercício de polichinelo modificado, mas tem que ter a liberação do seu médico para fazer atividades físicas com total segurança. Eu sou professor Emílio Júnior e o que nós iremos fazer é o seguinte, presta atenção, você vai colocar suas duas mãos assim na linha da sua cintura, vai fechar as suas pernas e vai dar um pequeno salto, abrir as pernas, pequeno salto, fechou abriu, fechou, abriu, fechou. É só fazer esse movimento por mais tempo que você conseguir. Claro, tendo a liberação do seu médico, se você não tiver dores na região patelar, que é o joelho, basta fazer esse exercício que ele vai ajudar muito você a emagrecer. Pode acreditar, você vai queimar muitas calorias fazendo esse exercício, mas tem uma forma para quem tem problemas no joelho e não pode ficar dando saltos. A forma é o seguinte, você vai colocar a sua mão também na linha da cintura, vai abrir para o lado direito, vai voltar, abrir a perna esquerda, direito, esquerdo, somente este movimento pelo máximo de tempo que você puder. Assim, você vai estar fazendo o exercício de forma modificada e também tendo benefícios. É claro que vai ser um benefício a longo prazo, diferente do exercício do polichinelo, que é de rápido a médio tempo, para que você consiga já ver os benefícios, tá bom? Muito obrigado por você assistir a mais este essa dica, essa aula passo a passo e se inscreva no canal. Até nosso próximo encontro.